A resolução aprovada, ela é importante, ela é relevante, porque ela reconhece finalmente, formalmente, né, de maneira mais clara, objetiva, a degradação ambiental, a mudança do clima de modo geral, como dois processos que potencializam a crise de direitos humanos. Então, a resolução sobre uh, os direitos humanos é, no contexto das mudanças climáticas ela é extremamente importante porque ela dá um passo inicial uh, emblemático. Ela afirma que o meio ambiente é um direito humano. E isso é um marco uh, praticamente inaugural e que suscitará, certamente, diversas dinâmicas globais dinâmicas governamentais e não governamentais em torno da estrutura institucional e burocrática da ONU. Essa resolução do Conselho de Direitos Humanos, ela formaliza um compromisso que vem sendo demandado há muito tempo. O meio ambiente limpo saudável e sustentável pode ser considerado um direito humano, porque a humanidade depende dessas condições para sua existência. As mudanças do clima, a perda da biodiversidade, a poluição química, o desmatamento é, e grande parte dos problemas ambientais é, hoje e ao longo das últimas décadas, tem impactado o acesso de uma parcela da humanidade a direitos humanos fundamentais. Como, por exemplo, o direito à saúde, o direito a uma alimentação, nutrição, hidratação adequada, o direito à habitação, o direito a se locomover, ir e vir, sair de um determinado país. Tudo isso, todas essas direitos humanos, eles são impactados diretamente pelas mudanças climáticas. Geralmente, nós vemos nas resoluções de direitos humanos um movimento ah, bastante curioso de que, apesar de não serem obrigatórias essas resoluções, uh, esses compromissos firmados pelos Estados chegam a ser cumpridos por vias indiretas. Essa resolução ela é importante porque ela encoraja a uma ação climática, né, uma ação de preservação ambiental, de modo geral, mais ambiciosa. Essa resolução pode ajudar a, na proteção uh, dos defensores ambientais e pode ajudar, de diversas formas, a orientar ações públicas e privadas para a proteção ambiental. Isso é, é especialmente importante porque, até o momento, no Conselho de Direitos Humanos, não havia uma relatoria específica para tratar dessa questão. É, quando você estabelece um cargo fixo dentro de uma estrutura institucional, como a do Conselho de Direitos Humanos, você dá uma importância política que antes não existia. A a healthy environments just as vital as shelter, clean water and freedom of expression. All people, everywhere, should have the right to live in a healthy environment, and they should be able to hold to account those who impede fulfillment of that right. Global recognition of the human rights to a healthy environment is the natural and the necessary next step to drive better, more ambitious policies to protect both people and the planet.